para que nós venhamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar através da vida do Senhor, abençoe Se uma vez mais e todo o Espírito contrário e Palavra que que a que ser e Jesus bom Aleluia há 15 anos atrás nós viemos fazer uma forma aqui no Público Médico e tive o privilégio brasileiro de conhecê-lo pregar em uma das congregações que ele estava passando para nós a trazer todos os ministros da casa que Deus te abençoe vocês estão aleluia, bem alimentados pois nós crescemos o pastor Romero tem compromisso com a palavra o pastor que tem compromisso com a palavra eu sei que as ovelhas são bem alimentadas para Deus te abençoe a cada vida de cada um de vocês Está comigo, acompanhando o Diário Via Sampaio, aí é o nosso Evita, vista, a Evangelista Júlio está nos acompanhando. E eu quero parabenizar vocês por essa festa maravilhosa, viu? Que a graça do Senhor contribui sobre as nossas vidas. Então, tenho a certeza que ontem foi sábado e a minha casa estava mais cheia, não foi? A outra pessoa, não é? A casa ontem estava mais cheia sábado, não foi não foi? Do que hoje? Ainda é de que sábado sempre cresce um pouquinho mais. Eu tive para a minha de estar em uma fertilidade ontem e a casa estava cheia demais. A igreja de um amigo nosso, do meu um primo, estava também aniversariante e ontem nós fomos da glória a Deus. Amados, sem mais delongas, coisas de uma Santa senha Belíssima. Eu acredito que não é por muito falar. Aleluia, que vamos ser entendidos, pois eu não vou falar nada de mim, vou falar da palavra. E o nosso Deus ele é bom e poderoso todo o tempo. Resgatando valores. Você diz de novo. Um, dois, três. Resgatando valores Muito bem. E precisamos destruir. Gênesis capítulo de número além. Gênesis 19. Só vou ler um Sei que existe um texto que foi escolhido. Eu garanto que eu não vou fugir do tema dessa festividade, a não ser que Deus entrou no meu monograma. Tá bom? Cargo um abraço para o meu pastor regional, pastor Valerando, todos vindo programação Cristania hoje, nesta casa, estou de medibulca da manhã agoniado, pediu que eu vinse. Ele saiu, eu não Sai, vou, porque lá tem dois amigos meus, pelo menos eu vou dar um abraço. Mas se tiver pregador lá, eu vou vir. Então ele fez uma cruzada de ontem para hoje, eu sou Paulo Jesus, o Samuel Mariano. E a Bíblia estava lá também alguns outros Oponente então, ele eles tendo que estar a sua casa, que é hospedado dessas pessoas, foram dormir. Mais de três horas da manhã, ele nasceu com chaqueta, não estava bem e não podia estar com vocês. Mas, o dom da festa está presente. Se ele não tiver, não pode ter festa. Amém. Amém. Muito bem. 19, Aleluia, deixa eu ver. Gênesis 17, eu perdoa, 17 versículo 1. 17 primeiro vamos a glória a Deus sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o senhor a Abraão e disse eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito amém e vou citar para que fique mais uma vez, amado Sendo, pois, Abraão Da idade de noventa e nove anos Apareceu o Senhor a Abraão E disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e se perfeito Amém, Amém. Amado e grande do Senhor Entendemos que quando falamos de reconstrução ou resgatando, se estamos resgatando porque perdemos, se estamos resgatando porque deixamos esquecido em algum lugar. E o Deus é nosso, que é o nosso Deus, pois Ele também é Deus de promessa, mas não são promessas vãs. Nosso Deus, quando promete, ele cumpre aquilo que prometeu E vemos que o Senhor, ao longo da história Desde quando fez a primeira promessa a Adão E quando Ele faz promessa a Adão E disse a Adão que Ele seria aquele que ia conduzir toda a criação de Deus e no momento que ele recebeu do Senhor Ele te leve de seu primeiro homem E ser portador de um poder De um poderio sobre todos os animais E tudo que existia naquela época A Bíblia diz que Depois que Adão desobedeceu a Deus Perdendo o direito E Deus olha agora para Adão mesmo caído E disse: Da mulher Da mulher Nascerá um. E esse que vai nascer, vamos trocar em miúdo, vai consertar tudo. Você sai do jardim, perde o direito, mas a minha promessa está estabelecida aqui. O tempo passa, e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus no momento em que Deus resolve Deus destruir todo o povo Porque a Bíblia diz que Deus se arrepende Não que Deus faça as coisas sem pensar Mas você pense comigo toda a regalia que Deus tem dado a nós Tudo aquilo que Deus tem feito por nós E por todas as vezes nós viramos as costas para Deus Deixamos de cumprir aquilo que é o mínimo que é da nossa parte Deus sempre faz o impossível Deus sempre faz as coisas Mais difíceis E deixa as mais práticas E as mais simples para a gente cumprir E por muitas as vezes Nós não cumprimos as coisas simples E deixamos de agradar E glorificar o nome do Senhor Mas tem uma nação Que estava naquele momento e Noé agora Ele acha graças ao de Deus Não sei se o culto de Noé era aquele culto de mais de uma hora Ou se Noé passava mais de uma hora de joelho Ou se Noé ainda sacrificava Mas Deus achou graça, Noé E quando Deus acha graça, Deus se manifesta Deus fala com o ser humano Deus chama o homem, a é uma responsabilidade Pois Ele só não faz, Ele quer também que você faça Nós temos entendido que a palavra de Deus é a palavra viva e eficaz Deus faz tudo por todos, Deus ele é grandioso, mas para Deus operar ao homem primeiro Deus faz com ele um conserto e se o homem colocar no seu coração o direito de fazer, de ir e realizar, Deus cumpre aquilo que lhe prometeu e no momento em que Deus manda o dilúvio o homem chamado Noé tinha se preparado conforme Deus tinha anunciado E Deus livrou Noé e a sua família Porque Noé creu em Deus e a família creu em Noé A história continua E vemos que Deus chama Abraão Abraão agora Deus também faz promessa. E aqui está a regra para que esta promessa tivesse um tempo de cumprimento e desse certa promessa. Não que Deus negocia, Deus só quer uma coisa de mim e de você, que é obediência. E no momento que Deus chama Abraão, Deus disse a ele: só tem uma coisa que eu te peço: ande na minha presença e seja. Perfeito Mas Deus, como ser perfeito? Em meio a uma geração pagã, Em meio a um povo que se esquece sempre do Senhor Como pode ser perfeito no meio de tantos que não quer nada? É. Deus não tem compromisso com multidão Deus tem compromisso com aqueles que se levantam para fazer a diferença Sempre foi desse jeito No momento que você determina a sua posição, Deus vai honrar o nome dele em você. E a promessa feita para Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação, uma promessa crânica. E Deus faz que ele saia da tenda, olhe para os céus. E o céu naquele dia estava lindo, estrelado. E Deus disse: funda as estrelas, se assim pode contar. Está vendo isso tudo, Abraão? Assim será a tua descendência. Mas a descendência é o teu filho. A descendência precisa sair de mim, das minhas estranhas. Irmãos, Deus faz como Ele quer. E eu te digo uma coisa nessa noite para te lembrar. Não existe nada impossível para Deus. Quando todos não veem, aleluia, quando todos, todos pensam que não vai dar certo Quando todos, todos olham e diz que não há condição O Deus que faz promessa, Ele diz Há condição sim, eu vou fazer No meu tempo, na minha hora e na minha vontade Eu sou. o povo lembra da promessa, o povo lembra de Deus Quando você lembra da promessa, você lembra de? De Deus O que é que Deus tem lhe de prometido? Você lembra de alguma coisa? Um homem chamado Moisés, o tirado da água. E no momento em que Moisés se apresenta a Deus, mesmo dizendo ele que não sabia falar. Algo diz que ele era é caro, não era isso? Alguém disse que ele não tinha entendimento, conhecimento, não entendeu porque Moisés estudou as maiores faculdades egípcias quando fala o nosso mosteu. Lá no capítulo de número 7 do livro de Atos Apóstolos, diz que o homem era estudado e era capacitado. Mas por que Moisés agora temeu? Porque Moisés lembrou que um dia ele foi dar um conselho a um judeu, depois de ter livrado o outro, e alguém disse, quem te constituiu um líder entre nós? Moisés disse, oh, como é que o ele disse Eu sou Deus que vou enviar Quem é o Senhor? Eu sou Deus de Abraão, teu pai De Isaac e de Jacó. Mas tá bom E quando eu chegar lá vou dizer Que aquele, que aquele me enviou Ele disse, diga que eu sou o que enviou Mas Deus, não tem mais O que é que você tem na mão? O cajado Já o cajado na sua mão é feita, de perna, ah, coloca as mãos sobre o braço, coloca, tira, leprosa, bota de novo, monta então vai. Ou seja, as promessas de Deus nas nossas vidas, mesmo que você pense que elas são grandes, mesmo que não vai acontecer, você olha agora para o que você tem, o que você é, você diz, é impossível acontecer isso comigo. Ei, o teu Deus. Deus do impossível é o Deus que faz nova todas as coisas, é o Deus que traz existência àquilo que não existe mas o Deus de Israel, ele quer qualidades ele tirou Abraão para fazer uma nação conforme o seu querer ele disse, olha, você será o meu povo e eu serei o Entendemos agora que Deus dá um povo para o deserto. Chama Moisés de uma responsabilidade e manda que ele faça uma tenda. E Deus dá o um projeto. E dentro daquilo que Deus deu a Moisés, Moisés preparou a tenda. Dou, fez e colocou. Porque o povo estava querendo algo físico Pois quando Moisés sobe Para poder escrever a alma O povo disparou faça com Deus Cria uma coisa para que a gente diga Que nos tirou de lá o Egito? E vocês conhecem muito a minha história Deus desagradou totalmente E disse para Moisés Moisés eu vou destruir o teu povo Não é mais meu, não é teu e da coisa estranha criarei, criarei outro. Mas é que harei? E outro Moisés de Deus. Não faça tantas coisas. O que vão dizer as nações sobre o Senhor? O Senhor tirou este povo com os braços fortes do Egito para matar no deserto. Deus já sabia que ele não ia aguentar. Se Deus não aguenta, é eu que vou aguentar. Se Deus não suporta. como que é desviado vão te encontrar, não foi, foi o próprio Deus que permitiu, e no momento que Israel vem com a arca, o povo entra em conflito, matou Israelita, tomou a arca, e cadê Deus? Não era a arca, que estava ali com meu amigo, igreja do Senhor, ele tem compromisso com ele, se perdermos os valores, Deus vai cruzar os braços, e não vai fazer nada conosco, e não vai fazer nada acontecer, Deus se levanta do trono, quando alguém guarda, aleluia, o compromisso para você, Buscando os interesses de Deus está se esforçando para agradar a Ele, Deus se coloca de pé para pelejar por a tua vida, não importa o tamanho da luta, não importa quantos vinhos de lá para cá, se você diante dos deuses dele, quem era ele, botou o povo para temer, só com a presença da arca, sem nenhum soldado, Deus da chora, um das sacerdotes, levantou e disse o que está acontecendo, e ela disse: Estou triste, porque vocês casaram com mulheres pagãs e o Deus que nós servimos não aceita. Vocês quebraram preceitos. E se nós não buscarmos os valores, esse muro não vai ser nada. Não é este muro que protege a gente, que protege a gente, é o Deus de Israel. Mas para que ele tenha liberdade e legalidade no nosso meio, precisamos resgatar os nossos valores. O povo diz: Não, é, esse negócio é de Deus. Vamos despedir as mulheres e tudo que nasceu delas. Mas vamos resgatar os nossos valores perdidos. A Bíblia diz que a alegria foi grande. No meio do povo, porque Deus achou naquele momento. O Senhor disse: Não dupe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, Vamos. E falamos disso ontem E eu digo sempre Quem é noivo? Quem já casou? Que quer ver alguém com o que é teu? Não brinca não Não mole com a mulher do próximo Que é problema Se o próximo ver, Você vai ser o último Jesus chamou A igreja de noiva Mas quem é que quer uma noiva de qualquer jeito? Quem é que quer uma noiva Voltada para dar vazão a qualquer um? Quem quer uma noiva Que gosta de dar brecha para outros? Deus não aceita isso também A Bíblia traz uma qualidade Do Espírito Santo E ele é ele tem ciúme Ele não é ciúme, ele tem ciúme E sendo ele o amigo do noivo É ele quem cuida Da noiva do Senhor E ele sabe que mas melhor ser... Quanto no é nosso horário? 11 horas da noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 Mas uma coisa que a noiva tinha que estar atenta: a lamparina não poderia estar apagada. A lamparina tinha que estar acesa. Ela tinha a obrigação de montar o seu azeite em reserva. Se o noivo já Compromisso com ela O noivo vinha Ele tinha presa A sua obrigação Ele ia pegar E ela tinha a obrigação De manter a lamparina acesa E a lamparina era engraçada Segundo um os estudioso Diz que tinha que ir. Medo de meia e meia hora tinha que tirar o cunho, botar lá o azeite e tampar de novo véio. Para a doiva não te cochilar Lamparina de já lá sem nada, mas na o azeite ela voltava de novo e acendia Engraçado, a gente sempre, eu falei, você sabe que Jacó errou na hora da noite de piciar dele? Porque a lamparina estava apagada. E quando clareou o dia que ele olha, Pensando que era Raquel, ia, Ele disse: Me enganava. Mas Deus, a gente não tem como me enganar. Elas despertaram. Já estou encerrando. Nós estamos falando de valores resgatando valores. A edificação do templo de Ageu, aonde Deus habitava. E você é edificação do templo de Deus hoje, onde Deus habita. Se o templo andeu pediu que pegasse lenha, cortasse madeira e viesse edificar o templo, para nós hoje buscar valores e temos que orar. Precisamos vigilar, buscar entendimento bíblico, desprezar o pecado. seres prudentes não podemos já ouvimos a promessa, mas não sabemos a distância há de ser que nós vinda por você e a distância não seja compatível, vai faltar você e a nós então corre vai a quem vem e conta elas foram mas a distância em que o noivo estava não deu tempo de ela voltar com azeite Hoje é o dia Esse tempo e essa fertilidade são para nós Rever nossos preceitos Entendeu? O que Deus tem para nós É muito mais valioso do que a gente pensa E quando ela volta A Bíblia diz que a porta está fechada mesmo assim, ela se ousou em bater Mas quem bate na porta Não é noiva Quem bate na porta é noivo Ele entrou e fechou Em uma das igrejas da Apocalipse Ele disse, esquece tua porta E bato Se alguém aí dentro Ei, ouvi a voz E havia a minha porta, eu entrarei, se arrem com Ele, e Ele se hará comigo, e no momento que elas bates, Senhor abre-nos a porta. Ei! O compromisso foi para que você estivesse no um lugar preparada. encontrar Eu deixei vocês aí Para eu encontrar vocês Precisamos rever os nossos preceitos Não importa quantos anos eu tenho de crente Eu preciso rever os meus preceitos 24 anos não importa nada Porque hoje alguém pode nesta noite Levantar as mãos e se eu não estiver resgatando os meus valores, perdida eterna. Coloca o templo em ordem. Você tem uma busca que não erra e não falha. É a presença de Deus. No momento que tiver te faltando a tua presença, peça a Ele imediatamente um raio X especial espiritual. Faça uma análise busca imediatamente voltar aos princípios, busca com gelo, porque o que há de vir, virá e não tá, Deus abençoe a todos, agradeço a minha oportunidade e a de Jesus, porque o Senhor Jesus é bom.